Leônidas Esparta falando, atenção, 300! A gente, aú! Temos uma guerra pela frente! Aú! Eu, Tigas, Tiago Ventura, e mais 297! E eu ia falar, salve! <risos> Ô, Leônidas, coisa minha aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você. Essa guerra aí é contra quantos, hein? <risos> Não, que a gente já tá em 300, né, viado? Aí a gente, A pergunta é mais por negócio de curiosidade mesmo. Que a gente já vai, a gente já vai, né? É, Leandro, o Tigas tá na dúvida aqui porque a rapaziada tá eufórica pra caralho aí e a Smart Fit fechou, né, viado? Então a gente... A gente nem treinando tá, eu queria saber aí como é, é... Conta quantos, hein? Falou, guerreiro, se você quiser chutar, eu falo se tá perto ou não. Fala, ok, então, se é 300, você é, porra, numa dessas a gente já, já tá indo forte, né, 300, quanto que é, 150? <risos> Ele fala, é, um pouco mais. Fala 300, fala 300. <risos> Big, fala 300 quando é guerra, guerra geralmente é... É 300 contra 300. Falei, Andres, tem uns 300 contra 300? Fala um pouco mais. Um pouco mais, Andes. Seiscentos. 600 600. 600. Quer é dois pra cada, né? <risos> dá-lhe aqui, dá-lhe aqui, vamos pra casa de Netflix relaxado. Um pouco mais! Nossa. Um pouco mais do que, Leandro? Você tá falando? Uns duzentos? Que aí já é 4, não sei nem se dá. <risos> Entendeu? Porque. <risos> É, eu também... <risos> eu também não sei se dá pra mim não, hein, <risos> Que se eu ando com ele... E pra ele não dá, já sobrou deles pra mim, né? É, Leon, não dá não, viado. Tem que ver aí quanto que é. Não tem nenhuma média, não, pra dividir por dois, pra dividir por três. Vou chutar alto, hein, Leandras? Aí quanto que Uns 3 mil? Porra, Leandras, que aí já é 10 pra cada aí, fodeu, velho. Tá ligado? Aí tem que, porra, fazer girocóptero, tem que... 10 pra cada é foda. Guerreiros, seramos 300 contra 30 mil persas. Olhando. Olhando, <risos> é conta quantos? <risos> Guerreiros, seramos 300 contra 30 mil peças. Olhando, <risos> você tem que parar de arrumar essas confusão, <risos> velho. Não dá pra ir não, viado Acabei de noivar